Olá! Seja muito bem-vindo! Terapeuta Marta Siqueira, então, venho trazer um questionamento a você. Será que você acredita mesmo na reprogramação? Você acredita que é possível reprogramar a fortuna? Pois aos que não acreditam na reprogramação mental, na mudança na ressignificação, jamais irão encontrá-lo. Você se lembra de quando era criança e olhava a vida com entusiasmo e admiração? Lembra-se que tudo era mágico e empolgante? Lembra que as menores coisas enchiam seu coração de emoção? Você ficava fascinado com o orvalho que se acumulava nas flores, nas folhas... Você ficava abismado com a borboleta batendo as asas no ar ou com qualquer pedra estranha que encontrasse no chão. Você se lembra disso? Lembra-se que ficava feliz quando perdi um dente? Porque talvez significasse que a fadinha do dente visitaria você naquela noite. Eu lembro que eu mal podia esperar pela magia do Natal. Poxa vida! Embora eu não fizesse a menor ideia de como Papai Noel conseguiria visitar tantas e tantas crianças no mundo só em uma noite, mas eu sabia que ele sempre dava um jeito e nunca me decepcionava. Renas podiam voar, fadas habitavam um jardim, animais de estimação eram como pessoas e os meus brinquedos eles tinham personalidade própria, aliás tinham até nomes. Sonhos se tornavam realidade e estrelas estavam ao alcance de nossas próprias mãos. Lembra-se de seu coração sempre cheio de alegria, imaginação não tinha limites e você sempre acreditando que a vida era mágica? Quando éramos crianças, tínhamos a sensação de que tudo era bom de que todos os dias traziam a promessa de mais aventuras e de que nada jamais poderia diminuir a alegria que sentíamos diante de tudo isso. Mas, por algum motivo, quando chegamos à vida adulta, as responsabilidades, os problemas, as dificuldades que enfrentamos cobraram seu próprio preço. Ficamos, então, desiludidos e a reprogramação que costumávamos acreditar desapareceu. Porque, para criança, aquilo era magia. E esse é um dos motivos pelos quais adoramos estar perto de crianças. Eu não sei você, mas eu adoro. É uma forma de experimentarmos sensação perdida. Da nossa criança interior, talvez. Mesmo que seja por alguns instantes. Então, estou aqui para te dizer que a magia em que você sempre acreditou lá no passado, essa é a verdadeira. A nossa perspectiva adulta é que é falsa. A magia da vida real é tão real quanto você. Na verdade, na verdade verdadeira, a vida pode ser muito mais maravilhosa do que você imaginava quando era criança. E é isso que eu quero te contar. O mais impressionante, espantoso e empolgante processo de reprogramação mental. Método Marta Siqueira. Quando você aprender a invocar essa reprogramação para a fortuna. Você terá a vida dos seus sonhos. E então você vai se perguntar. Como pude ter deixado de acreditar nisso? Você talvez não veja renas voando. Isso não, isso eu não vou prometer. Eu vou e posso te garantir que você verá as coisas que sempre desejou se materializarem diante dos seus olhos. E os sonhos que você acalentou por tanto tempo se concretizarem de repente. Porém... Você não saberá como exatamente tudo conspirou para que os seus sonhos se tornassem realidade, pois a reprogramação ocorre no reino invisível. E essa talvez seja a parte mais empolgante. Então, se você está pronto para experimentar essa reprogramação, reprogramar a sua fortuna, você está pronto para se encher de espanto e admiração todos os dias, como aquela criança interior. Então, Prepare-se para reprogramar a sua fortuna, e nossa aventura começará dois mil anos atrás, onde o conhecimento revolucionário foi escondido em um texto sagrado.